Salve rapaziada, e a receita de hoje é um peito de frango na parede. Bora lá que hoje é dia de sábado na brasa. E para fazer esse peito de frango na parede, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes: presunto cozido, queijo mussarela, bacon, uma laranja, um peito de frango, mel. E um pouquinho de páprica. Para começar, nós vamos pegar o peito de frango, vamos ele abrir ao meio, todas as peças, e depois nós vamos jogar com o martelo em cima aqui, dar uma batida para esticar bem mesmo. Nós vamos pegar esse papel aqui, vou passar por cima, esse filme. Aí nós vamos a gente acabou de bater aqui então eu só vou tirar agora o filme né e a gente bateu o frango com o martelo para ele espalhar né ele fica mais fino ó era um peito ele era bem grosso agora ele ficou bem fininho eu vou separar aqui E agora nós vamos preparar o tempero dele, enquanto isso ele vai ficar aqui descansando. E para fazer o tempero do nosso frango na parrilla, nós vamos usar essa laranja aqui. Primeiro nós vamos cortar ela, corta bem no meio ela, que nós vamos usar depois essa laranja. E já vamos botar ela na parrilla. Uma panela alguma coisa, já está em cima do não queimados muito está muito quente então, Se tiver com calor muito alto a gente Vamos usar toda... todo o suco dessa laranja aqui Depois de espremer a laranja no, aqui na panela, a gente já está com o nosso firebox aceso. Cuidar para a temperatura não estar tá muito alta a gente vai botar aqui agora para esquentar essa laranja. vamos adicionar um pouquinho de páprica e mel. Enquanto o nosso molho está aquecendo, a gente vai pegar aqui o insurquinho, vai passar por cima da tábua, e aí vai pegar esse peito de frango e vai colocar ele todinho aqui. Né? E o molho ele tá pronto quando ele começou a ferver aqui, ó. Pode ver. Agora a gente vai levar. Vamos levar, pegar um pincelzinho. Passamos nosso tempero, agora nós vamos pegar presunto, vamos largar em cima e depois nós vamos pegar o queijo muçarela também e largar aqui por cima de todo o nosso peito de frango. Finalizamos aqui, colocamos o presunto e queijo, a gente vai pegar uma colher de pau aqui e vai botar no meio para nós enrolar esse nosso peito de frango. E aí você vai tirando aqui, ó, vai enrolando e vai tirando o sul-filme, né? Então a gente finalizou de enrolar aqui, tem que de tentar deixar ele o mais firme possível e elas nós vamos começar a entrar com as fatias de bacon agora em cima de todo ele. E aí pra firmar, né, a gente vai agora prender com uns palitos aqui, palito de dentro mesmo. Vamos prender aqui em todo ele pra fixar o bacon. Quanto maior o pedaço de bacon, melhor pra fixar. Aqui nós temos um bacon um pouquinho curto, né, então a gente vai, vai prender ele em todo o peito de frango aqui. E agora a gente vai, dar um acabamento, a gente vai botar a laranja aqui nas duas pontas e vai inclusive ajudar a fixar o nosso peito de frango. E agora aqui está pronto então, já finalizamos a nossa peça. Vamos puxar um braseiro para a parriga e meter essa peça no fogo. está então aqui nossa peça agora, vamos levar para a parriga e deixar ela assar. Quando é necessário a gente vai, vai mudando um tombo nele, né? Enquanto passando tá aqui, a gente tem uma.. Pode pegar o molho, né? Mantendo sempre ele aquecido. E vamos pincelando aqui para dar um gostinho legal aí. O nosso assado. Então, finalizando o assado, vamos tirar aqui a peça da parrilha e ver se a gente chegou no ponto que a gente queria, né? Vamos tirar aqui. Coisa linda, hein? Deu água na boca. Agora, aqui a gente vai tirar. um corte aqui no meio pra ver como ficou essa delícia uhum. bom, pra finalizar aqui então a gente tá botando mais um pouquinho de daquele molho que a gente fez, o tempero para depois nós serviço aqui. Bom, mais ou menos aí uma hora e meia de fogo baixo, a gente mantém uma temperatura legal aí para não queimar o bacon, a gente finalizou nosso frango na parrilla e ficou simplesmente sensacional. Esse aí, é, rapaziada. Semana que vem tem mais dica aí. Um é sábado na Brasa. Tamo junto!